Atenção, por motivos de melhor entendimento, os termos utilizados neste vídeo são de acordo com a anatomia humana. Se você não se sente confortável com descrições ou palavras utilizadas para definir genitálias, provavelmente este vídeo lhe causará desconforto. Bem-vindas ao Manual de Educação Sexual para Homens Trans e Identidades Transmasculinas. Este quadro do canal foca em saúde pública de redução de dano sexual, autoconhecimento e empoderamento o episódio de hoje é sobre masturbação o maior ensinamento deste vídeo é experimentar consigo mesmo não há nada de errado em se conhecer é até bom assim você pode dizer para seu parceiro o que gosta e não gosta o que te causa disforia ou não e você só precisa da sua mãozinha saiba que gostar de certos estímulos não te fazem menos ou mais trans Liberte-se para sentir seu corpo por completo. Você deve se amar e ser feliz para se relacionar com o gênero que ama também. No estímulo genital mais comum para as pessoas que não utilizam testosterona, a masturbação consiste em movimentos de trás para frente, focando na ponta do clitóris. Experimente para saber se você gosta de um ou dois dedos durante esse movimento. Oh, yeah! Já nas pessoas que tiveram crescimento clitoriano com uso de testosterona, a masturbação deve se adaptar ao novo formato e tamanho. É relatado que já no primeiro mês de terapia hormonal, as pessoas devem reaprender a se tocar, pois mesmo que o clitóris esteja inchado, já é necessário uma estimulação diferente para levar ao orgasmo. O estímulo apenas na ponta do clitóris normalmente não é suficiente. O movimento eficaz é utilizando o indicador e o do meio, ou o indicador e o dedão, assim estimulando de trás para frente ou esfregando todo o corpo do clitóris. A testosterona pode também te fazer demorar mais para chegar ao orgasmo ou facilitar, diminuir a sensação no genital ou aumentar. Varia de pessoa para pessoa. É comum também que o canal vaginal não se umidifique facilmente. A lubrificação fica mais espessa e com o um odor mais forte. Por isso, utilize lubrificante. Para diminuir a disforia, é possível utilizar extensores que têm formato de um tênis. Eles também funcionam como masturbadores, proporcionando uma masturbação semelhante ao de bater no punha. Caso você tenha um crescimento considerável, também é possível utilizar anéis com regulação ajustável. Assim, o clitóris fica mais exposto para uma estimulação mais completa. Algumas pessoas sentem que a penetração lhes causa disforia, ou até mesmo nem sentem prazer. As primeiras vezes que for tentar penetração sozinho, utilize bastante lubrificante. Um bom começo é utilizar os dedos mesmo. Claro, existem diversas formas de brincar com o corpo e sentir prazer. Não tenha medo de se tocar, lembre-se de lavar bem as mãos e depois de terminar, urinar. Assim você evita doenças e principalmente infecção urinária.